Nas margens da Lagoa Manguaba, no povoado da Barra Nova, município de Marechal Teodoro, encontramos uma comunidade que se situa à beira da rodovia de Val É notável a movimentação intensa dos carros e os perigos que os moradores correm, então resolvemos ir até lá para ouvir as dificuldades, os sonhos e a realidade dos moradores do local. Eu tô aqui dentro de 1999, porque nós não tinha canto para morar, né? Era via de aluguel. Aí eu comprei isso aqui, mas quando eu comprei isso aqui era mais enxuto, né? É enxuto. Quando o cara compra é tudo enxuto, porque a, a época de encher isso aqui é no tempo de inverno. Aí eu comprei no verão, aí pronto. Aí no tempo de inverno começou a encher, a, a aí eu também não ia perder o que eu di. De início aqui eu disse 600 pontos nesse terreno aqui, com esse barraquinho para ficar. Não era nem assim, era de palha. Na época, eu morava em Marechal de Odoro, né? Mas lá não tinha ganho, tudo meio ruim. Aí eu digo, eu vou procurar os canais por ali, né? Aí cheguei por aqui, fiquei nesses canais aqui. Pra quem soube mais, serviço é muito pouco. Agora o que a gente se vale aqui é da Lagoa. Aí tá com um ano hoje que eu tô aqui. Morava na Baixa da Sapa. E a morada, lá era boa? Era boa, e eu quero voltar pra lá. Porque aqui não tem... Deus te abençoe. Aqui não tem o que as casas de lá é confortada. As, as casas daqui não tem conforto com as casas de lá. A diferença das casas daqui, porque aqui é calmo, que se procura aqui se acha, mas a município é grande e por isso por aqui eu estou velha. Tem um lugar mais saudável. Quero um lugar mais saudável porque você sabe que a gente é velho ele é, quer é, é, descansa, né? Eu vim morar aqui porque me vi sem emprego, desempregado. Lindo, tá a minha função era trabalhar em campo, mas quando me vi desempregado, aí o melhor meio que eu achei foi vir para aqui. Trabalho no funcionamento de carro, pegando carro na praia não francês. Mas agora esses dias eu parei, não fui mais, né? Tá, o movimento está rindo, estou desempregado. A, a mulher que está dando a força, vai pedir para cuidar o meninos. E eu também, estou comendo junto com os meninos. Agora por horas estou trabalhando de roça, plantando umas, umas coisinhas ali no sítio. Mas quando eu tenho tempo, né quando não tenho, parto para lagoa. Quando eu saio da lagoa, eu vou dar um dia de serviço ou dois por aí nos terrenos dos outros trabalhando. Eu trabalho tudo que aparece. São pedreiros, os levantes, os que apareceu, é fazendo. Só só no mais e pescando, botando esses covos. Bem cedo, tarde, quando é bem cedo, eu vou tirar, pronto. só, é, só é o que eu faço. Porque às vezes a gente vai pesca, às vezes a, a, vez a gente vai arruma, às vezes vai em não arruma, e é aquilo. Às vezes está aparecendo um peixinho, vem uma água diferente, com umas natas, que nem um, umas drogas, umas coisas que vem nas águas, aí o peixe se afasta. A minha dificuldade é aqui a pista, que a gente corre muito perigo aqui na pista. o mês atrasado, caiu uma carreta aí detrás, eu quase que morria de susto. Aí a gente acha muita dificuldade por causa disso. Se não fosse a pista, a gente gostaria. Eu mesmo gosto de morar aqui. é Todo mundo vai reclamar. Todo mundo vai reclamar, uma moça. Bonita, donzela. Na semana que eu cheguei aqui, você acabou saindo na pista. A gente fiquei com maior dor. Essa neta minha ficou até doente desse tempo pra cá, da morte da moça. O barulho dos carros né incomoda. E Eu agora não durmo sossegado depois da de carreta. Quando é de umas horas da noite por diante, eu tô acordada. Pra mim, o carro já vai cair embaixo de novo. Oxe, de quando o carro passa, a casa vai estremece que só vendo. A gente a casa, a gente pensa que já vai caindo, já caiu, e tudo isso. Aí a gente tem maior medo, maior susto. Eu mesmo não durmo. o Juninho, você levanta, faz aí um copinho de água sucarada, que eu já tô aqui, já me tremendo. Ô oh, vô, tá senhora virgem Maria, não é assim mesmo, vô. Não se acostumou assim não, eu digo, não acostumo não, meu filho. De jeito nenhum. Acabamos aqui na beirada da pista. É, a gente a de quando cai um carro aí, quando o cara cai em cima das casas do povo. Tem muito acidente mata o povo aí na, na pista. Pronto, mês passado uma mulher se acidentou, se atropelou ali. Principalmente eu perdi um genro Caiu aí um, um táxi chevinho do lado de Massagueira para Maceió, aí foi de aí um animal que tinha aí na pista, aí sobrou, caiu do outro lado da casa, caiu por cima da casa da vizinha, mas faltou um pão para pegar nas casas. Esse aí tinha ferido alguma pessoa, tinha matado, né? Graças a Deus com ele não aconteceu nada, mas o carro ainda bem que ele estava pagando seguro ainda. O carro não, não prestou para nada. Nós queremos sair daqui porque não dá certo nós viver aqui, porque a quantidade de gente que já morreu aqui, só vendo. Teve uma vez que morreu, foi quatro de uma vez só. Nessa pista a primeira vez que eu morei no outro lado, aí numa mangueira para a da minha nora. Aí a gente ficamos tudo nervoso. Agora Pra gente viver aqui, que nem a gente já... eu Eu por enquanto mesmo que vivo há 30 anos, né? Que eu ainda vivo aqui por causa que não tem outro local para sair daqui, né? A gente tem que ficar aqui mesmo. Porque há muitos, todo ano, promete que tira a gente daqui, desse lugar aqui. E não, nunca tira ninguém. É tudo ficando aqui mesmo. Promete, vocês vão sair daqui. Promete hoje, promete. Agora a eleição pronto. A gente vamos sair de hoje para amanhã. Passa a eleição, a gente não vê ninguém. A gente não confia. Dizem que quer botar a gente na Baixa da Sapa. Ninguém quer ir para a Baixa da Sapa. Aliás, eu sou pescador. Tenho meus materiais de pesca, minha, minhas embarcações. E ali é muito distante, muito longe. Agora, se por isso ou por aquilo aparecer, querer transferir a gente, principalmente eu que sou pescador, para um canto que seja perto da beira d'água, eu vou. A hora que quiser eu transferir. Todo ano, todo ano, tempo de eleição, de que vão, passam medindo as casas, daquela outra eleição, passaram medindo as casas, pronto. Dizendo que ia sair as casas daqui, não sei para onde. Depois que passou a eleição, pronto, acabou. Aí agora já estão com esse negócio de novo. Já mediram as casas, dizendo que o povo daqui vai sair, vai sair, e ninguém sabe. Mas eu tenho visto morar há 30 anos aqui. As mortes que aconteceram aí, se eu for contar, eu não lembro mais. E tudo eu aqui assistindo elas. Eu acho que esse programa já vem de muito tempo. Quem é mais velho, como eu, esse ano que estava aí, e tudo. Já base de, um, de uns 20 anos. E a gente nunca teve noção de nada na vida. Eles fazem aquelas era a nação toda e abaixa o fogo, começando a palavra. O maior sonho é eu ir embora, ou para Marechal Deodoro, ou senão não, para Paixacaçal. Porque eu queria, por um favor, que Deus e todo mundo fizesse a mim. Eu gostaria de morar fora daqui, menos para Bom de Marechal, né? Porque a gente vive daqui, da beira da Lagoa. O trabalho da gente é ir mais perto. Massagueira, Barra Nova, Santa Rita. Uma casa, né? Uma bom vivência, né? Aí se eu pudesse, e aí eu não morava no canto desse, eu morava num canto mais melhor, né? Que tivesse mais conforto para mim, para a família. Aí como não tenho, aí eu moro no canto desse. As notícias, não são As notícias não são boas. As notícias não são boas. As notícias não são boas. Uma vergonha. Uma vergonha. ensandecidos comandam rebeliões entre as florestas